O oh, capítulo 15, bora. Força. Vamos chegar ao topo. Defesa cerrada aqui. É. Deve ser a base de operações deles. E ela. Ashley Partiu então. Partiu então. final não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas. Tem novidade Tem que... aí? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Nossa, eu tô muito pobre. Eu tô muito. Uma arma pode compensar. Uma falta de perícia, amigo. Bom, agora eu tenho duas facas, né? Colocando os pingos nos is é assim que tem que ser. Sente só como fica, parceiro. Nossa, certeza, olha essa. Você deve notar a diferença. A compensa eu vender a minha, que a minha tipo. isso então. Tá bem mais fraca. Ó, um. Oh, essa já tá no ponto quatro, cara. Nota final. Equipamento. Acho que eu vou vender. Tô precisando de dinheiros. Nossa, olha o preço. Não servem para nada no futuro. Obrigado. Obrigado. É isso. Eu tô precisada. Cuida bem da arma Estamos começando a entender seu gosto, amigo Pronto, como você queria Tá Sente só como fica Triste dizer, mas é o fim da linha para esta arma Beleza, é eu acho que é isso Ou O suficiente para manhã Tenho uma ótima seleção à venda aqui Acho que não tem mais nada Tá, bora. Dezembro. Pode deixar, querido. Sempre que eu tiver dinheiro, né? Começa por aí, né? Tá, vamos indo assim. Eita, Boa caceta. Opa! Ai, Vamos acelerar isso aí. Vamos acelerar isso aí, hein? Vamos lá, peguei trânsito. Um helicóptero de combate, cortesia da Hanika. Meu nome é Mike. Vamos mostrar para as escusões como se faz. Vamos passar para esse escusão. Fedeu. Fugindo, <risos> ai, vou falecer. Próximo, tá beleza, beleza. Espera aí, que eu vou levar para uma área aberta. Oi, vocês querem ir para uma área aberta? Sim. Pois é. Pois é, menino, não param. Vai, vai, Droga, Morre! Aê, Mike! Boa! É pra isso mesmo que você foi mandado pra barbarizar com esses caras, hein? Isso aí! Sem preguiça, hein? Peguei tudo aqui? Peguei tudo aqui. Tem mais coisa lá pra trás? Acho que não, né? Tem. Tem o quê? Tem uma escada. Aqui não tem nada? Não. Vou subir aqui pra ver o que que tem. tão lutezinho, Tá Beleza da mãe Sai Sai eu sou mesmo mesmo Ai Que dá uma ajuda aí, pô. Tem dois cabeças de bosta aqui. Aê, garoto, assim que eu gosto. A gente ensinou ninguém o Leon. Que não foi o Leon, é piloto de helicóptero, só isso, só isso. Arrasou, é disso que a gente gosta. Bora. minha nossa precisava Melhor fazer o que quer. Tá, aqui não abre. Não abre. O que que eu vou fazer? abro a janela aqui. não não mamãe ai faz alguma coisa com aquela arma calma, aí. calma. Tentando entender o que é para eu fazer, que porra, é. um porra, é, porra, Cara, É porra, porra, porra, é porra, porra, é Aê, calma, Nossa Senhora. Próximo, próximo aí. Boa, boa, boa, boa, boa Tá, eu vou ver o que eu tenho que fazer é que eu vou fazer aqui com essa Antiaérea aí, ô oh, oh, Mike Eu não sei, amigo Tá, desce aqui Desce aqui Vem aqui Pega aqui... Aí está! E aí? Opa! Tá, então, e aí? Como é que fica? Calma! Ai que saco mano, peraí! Atrás de mim Distraído a guerra sendo a guerra, né? Bom. Tá, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Nossa, que zona! com os iluminados, iluminados? Já se olhou no espelho? Olha a situação que você tá, colega. Boa. Ah, Foi mal. escorredor. Boa, ai inferno. Resolve aí. Ah. Droga. Não a droga, sabia. Vai, colega, não é gosta da guerra, não, gente pessoa de paz, entendeu? Não, não gosta da guerra não. Só pessoa da paz, entendeu? Fala nessa galera aí, cara. Sem tudo, dedo boa. O portão abriu. E a munição acabou. Vai fic se virar. Ah, mike porra. Ah, Haniga, mandou o cara aí com pouca munição, pô. Olha. Vai, carrega aí, droga. Preciso de um minuto de tirei o chapéuzinho dele. Não estou enxergando nada. Opa, dinheiro que Dinheiro aqui é é, é recurso bem importante porque o Mercador é careiro, viu? Tem um Kiko por aqui, calma aí. Aonde? Aonde? Quero meu Kiko. Aqui. Nossa, o tiroteio todo e o negócio não caiu. Aham. Uhum. Tá. Opa, tem mais coisa aqui. Eu acho meio sacanagem que os tiros não pegam nos caras. Aí é. Aí é tá desuso com a minha cara, hein? Ai, eu tô na merda, porque meu, meu, meu, meu colete já era. Ai, eu tinha um spray, nem vi. tá calma. Puta, meu eu precisava arrumar meu, meu meu colete aqui, hein? Tá osso. gente. E aí, Mike? Que tal? Olha que tal, Mike. Ai, caralho. Bom, eu acho que com cabeça de bosta ele não vai usar a metralhadora, né? Deus tchau. Mais algum metranqueiro aqui, ou não? Tem... Morreu ou não morreu? Eita guerrinha frenética! Tá, matei geral aqui? Matei geral. Deixa eu só pegar o loot. O direito de pegar o loot, esse direito agora é meu. Alguém? Morre, plaga! Foi? Sossegou o todo mundo aí. achei alguma coisa onde não é aqui dentro calma aí Bora lutizinho lutizão, vou pegando de montão. Boa. da merda. Fui. Tchau. Tchau, hein. Valeu, hein. Ficou um tesouro lá para trás, mas paciência. É o que tá tendo. Valeu. Tadinho do Mike foi de arrasta para cima, infelizmente. Próximo. segue, -se. hum. Ah, eu tenho uma socorrada. Beleza. Pob do Mike. O Pob. Tá. Ele não vai nem falar nada, né? Ele não vai nem comentar nada, né? Tem aqui ah, um tesouro. Ah, os ossos de nossos irmãos descansam. Em todas as nações, o sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer, vivemos por toda a eternidade. Reinamos absolutos. absolutos. 1800 e 27 Acho que é isso. Sou ruim algarismo, mas por aí, 1800, é alguma coisa, 1800 é alguma coisa. São os antepassados da família Sadler. Logo, logo é o seu que vai estar tá aqui. Tá? Osmond Sadler. Falo mesmo. Afrontosa mesmo. Entendeu? Beleza. Mas o que? Ah, não. Ah, não. Você de novo. Meu Deus, não estou enxergando nada. Ele tá bem mais chato no remake do que no clássico. É bem difícil acertar ele. Nossa. É bem chato de acertar ele. Nossa. Granazinha. Pra cá. Tá. Vamos ter que dar a volta mesmo, né? Meu colete foi com Deus, já... Ela a... <fazos> bala de fuzel. Ah, não dá para ir embora, não? Ai, que porre! Ah, não dá, né? A tchau, hein? Aê! Ah, tá doido. Até a cobra fugiu aqui, ó. <risos> Quase lá. Ashley, eu tô chegando. Opa, faltou equipar, peraí. Cadê a mira aqui? Eu que eu vi o bicho vindo em 4K aqui. 200%. Foi. Meio no pé do ouvido. No pé dorvido. Merda, fiz a arma errada. Ai, eu troquei elas de lugar. Tá. Eu não consigo criar mais. Oh, bosta. Lembrando que a culpa foi exclusivamente minha. Isso vai vir ou não vai? Está preso lá dentro. Porra, bicho. Não sabe se vai ou se fica, caramba. Calma. Bom. Excelente. Tá. Poupar, né, meu fuzil? Tem que poupar fazer o quê? Agora aquele ali vai ter que ser na base do... Eu não tô conseguindo acertar por quê? Olha lá! Caraca! Por que que o outro eu não tô conseguindo acertar? Nada a ver! Yeah! Assim que eu fui ali Opa! Cuidado! bicho chato, mano né? Beleza Nossa, pra mim já deu, sabe? Claro que a gente vai atrás da Ashley. Óbvio. É para isso que estamos aqui. Para isso estamos. Dá uma olhada no mapa. Caraca, eles mostraram isso em trailer, cara. Tipo... Né? Pô. Ih, faltou um embleminho aqui, ó. Ah, paciência. Acorda, menina. Veio, minha criança. É o que Você quer? Eu só quero partilhar esse dom com o máximo de pessoas. Um desejo humilde, não acha? Veja, estamos todos interligados pelo corpo sagrado. E agora sua carne, seus ossos até seus pensamentos. Já são parte de nós. Cara, isso é do trailer, velho. Final do jogo, quase. Por que rejeita a serenidade quando só precisa aceitar esse sacro dom? Assim como é. Sadler! <risos> <risos> assim chegou hora para o Cordeiro se unir à aliança. Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia Exultem-nos e que assim seja Leon! Vai! Boa! Oh. Força! Força, Leon! Força! Que porra! Eita! Caralho! Tô perdendo a cabeça! Você continua a resistindo, Porra. Aê força do ódio. Nossa, credo, Tô louco. Nossa, que bizarro, mano. Que merda! Força alião, você consegue? Vai, você consegue! O laboratório do Luiz era na ilha, e ele deu lá no castelo ainda. Dessa vez, tem que ser diferente. vai você primeiro. Sem chance. Já falei, você vai pra casa salvo. E lá vai. Nossa. Nossa. Nossa! Caramba! Ele está desmaiado, cansado. Ashley, Ashley, eu tô aqui. Achei que você fosse morrer. Ah. Nossa, ela arrastou ele para o negócio. Você fez isso? Fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o um mapa? É, sim, eu achei. Segundo ele, dá para sair indo... Por aqui Aí Somos uma equipe, né? Se continuar assim Eu fico sem emprego <risos> Ai, ai Então, tudo isso aqui Removeu os parasitas Foi o Luiz? Pois é Estamos vivos Graças a ele Acho que deve ser o último agora, né? Rancor de Saddler Não se engane achando que Las Plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem no aliado de hoje? Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira, ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível, demos poder ao Saddler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Saddler tivesse todo esse controle. 6 bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria oposição, nem guerra. Talvez pela primeira vez na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como o e os outros oprimem o povo dessa ilha há gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver. E por causa disso, não vou deixar isso acontecer. Tá. Ao luz! Haha! <risos> Equipe dos sonhos, o laboratório 6 da Umbrella, o laboratório europeu, ou seja, ele esteve envolvido na produção do Nemesis, né? Então, Método de extração das plagas, há duas maneiras de erradicar, erradicar as plagas, injeção de antígeno, e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado em incubação, pode ser tratado com a administração direta do antígeno ao corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimido de onda específico de radiação. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes e não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha se desenvolvido por completa, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como dádiva. Spray. Surpreendente que tenha até ligado. Pra ver se tem mais coisa aqui... Assunto sobre nosso acordo de Luiz. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? Assunto sobre nosso acordo de AW. Espero que não tenha se esquecido do âmbar. Sem ele, os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar seu lugar, então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Relaxa, não esqueci. Não se preocupe com o âmbar, eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve. Alguém fez uma limpa nos laboratórios da Umbrella. O âmbar. A amostra que comecei a chamar de âmbar estava esquecida no depósito juntando poeira. Antigamente tínhamos diversas espécies para realizar experimentos, então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar. Depois de uma análise básica, mudei de ideia. O âmbar possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspenso, contém os mesmos órgãos encontrados... Na espécie dominante, encontrada apenas no próprio Saddler. Quando totalmente desenvolvido, o Âmbar pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Infelizmente, o Âmbar foi confiscado por Saddler antes que minha pesquisa pudesse pro progredir ainda mais. Talvez ele suspeite de mim. Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater o Saddler. Opa! Ah tá, aí era só a imagem. Tá, Tem mais alguma coisa aqui que eu deixei passar? Acho que era isso. <risos> Calma, que eu só quero ver se tem coisa para cá. Olha, aposto que podemos usar isso. Uhum, calma. Beleza. Foi mal. Como falei, somos uma equipe. Está ficando boa nisso. Você está bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Bora lá Recursinho, que bom É Fazer munição de Magnum, né? A gente. Será que ela tá bem? Ah, com certeza. Ela não é do tipo que se entrega fácil assim. <risos> Parece que você a conhece bem. É, ela não se entrega fácil mesmo, né, Lil? É melhor ir devagarzinho aqui, hein? O que, ti, que, que tinha ali do outro lado? Deixa eu ver. Aquelas um novo novistador. É que tem um, um tesouro? Calma aí. Eu já ia largar um tesourinho ali, pô. Não, não, não. Capítulo final dos iluminados, louvados sejam os insetos sagrados, o paraíso na terra nos foi prometido, homem, mulher ou criança, o amor dele não discrimina, fera, peixe ou pássaro, todas as criaturas serão igualmente abençoadas, louvados sejam os insetos sagrados, somos os humildes servos de Deus, sua sabedoria superará qualquer montanha, sua onipotência cruzará qualquer oceano. A luz do paraíso mora em todas as coisas, que nossos corpos sejam a terra fértil. Louvados sejam os insetos incesto, os sagrados, somos o seu rebanho o pastor no guiará. Nossas preces serão cantadas por todo mundo, elas serão ouvidas por todos e haverá, enfim, mais de nós que estrelas no céu. Osmund 15 Monólito original Nas profundezas das terras do castelo encontrei minha fé Ó, oh, contemplem os vestígios divinos deixados neste mundo Tudo começa aqui 1554? Acho que é Adam Sandler. Quase um Adam Sandler. Tá, parei. Mas enfim, quase. É quase um Adam Sandler. Ok. Tá, agora vamos. Agora vamos, agora vamos. Tem alguma coisa pra cá, deixa eu só ver aqui, né, no cantinho, algum recurso, munição, porva, qualquer coisa. Ok, lingote de ouro. <risos> que tal comprar um mimo para você? O oh, mimo sempre vai bem. É. Mais alguma coisa para ver aqui? Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. É, vai demorar pra caramba. Ela vai ajudar na batalha? Seu renegado fim. Você rejeitou o corpo sagrado o glorioso dó e se uniu a todos nós. Você de Cara, eles ficaram Tão traumatizados com o Nemesis cachorrão Que eles fizeram a batalha Tipo, a forma do Settler Igual a clássica Meu colete já tá... A, a TMP ela tem a mira muito aberta mas ela é maravilhosa mas ela tem a mira muito aberta tá pelo sermão, pai. sabe vou ter que pedir perdão quando tudo isso acabar porque tu peças a matar olheu Ceta, ai, vou ter que. Granada e nada, é a mesma bosta. Granada e nada. Calma, Sossega. Nossa, ele tá bem mais desafiador do que no Clássico. Cara, eu tenho tontura! Aê, consegui. Não... Logo vi. Tô de saco cheio dessa merda. Ai, cedler já deu, hein? Chatão, bro altura séria, um monstro completo. Um né? Mas vou ter que terminar o nosso encontro. O problema não sou eu, é você. É nessa hora. usa isso. Uh! Vou te dar um corpo sangrado, sangrado. Nossa Senhora, se o Leon não morreu. Nossa Senhora. Caraca. É, não, esse. Eu só não. Eu só não assim, é legal, tá? Mas esse Settler tá muito grande. <risos> mas. Ok. Opa, eu te ajudei. Me ajuda a te ajudar. Eita. Que merda você tá fazendo? Nada, pessoal. Leon, Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. Tchau. É melhor se apressar. Dracinho. Até a próxima, Leon. Leon. Leon! Aonde ela vai? Quem sabe? Eu não estou entendendo porque ela. Vamos nessa. A ilha vai explodir. Vai o quê? É. É, vai. Eita, jet ski. Ai, meu Deus. Eu e o jet ski. Ai, gente, eu bato até carrinho de supermercado. Vamos vazar. Aqui, bora acelera muito. Acelera, não estão O que está cedar morreu. nada agora que o eles acabou. Isso era, é uma coisa que pergunta, a galera perguntava muito, né? O que aconteceu com os ganados depois da morte do Saddler, né? Quer dizer, esses são os da ilha, né? Nada mal é... Então, bora. Ai, meu Deus, eu tô com medo de bater, gente. Morre, né? Adrenalina, mas não tanta também, né, Gatão? Nossa. Meu Deus! Expectativa. Sobreviver a tudo isso. Realidade. Ai, ai. bem, ai sei lá isso foi insano. Nossa é missão é. cumprida. Missão cumprida. Quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe, posso te elogiar pro meu pai. Te pôr para ser meu guarda-costas se te interessar. <risos> Não precisa de mim. Já provou que sabe se virar. Mas uma aula de segurança com faca cairia aqui. bem. Aí? Vamos pra casa. Aí! Vai ganhar uma aulinha a mais aí, umas horinhas a mais com o Leon! Isso aí! Condorum? Vinho pra Condorum, tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda, isso tá ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde. Ótimo! bem ah, a música eles remasterizaram Olá as imagens! Remasterizaram as imagens, legal. Eu chamo de imagens do incubate né? ao ah, Luiz e o avô. que legal. Ah, o Kota Suzuki, ele é um ótimo compositor, cara. Fez os Revelations. Gabayashi produtor, né? Takeuchi, que é o produtor executivo, já faz alguns anos já.